eu sou o Vinícius. Olá, eu sou a Luciana. E apresentamos o programa Vida Plena, que acontece toda quinta-feira, às 18h05. E queremos deixar dicas para que você tenha uma vida plena toda essa semana. Até o nosso próximo encontro. Essas são as dicas para a nossa semana. 1. Um, introduza mudanças alimentares gradualmente. 2. Tente não fazer tudo ao mesmo tempo. 3. Ame. E deixe o resto rolar. 4. Desafie você mesmo a se virar na vida. 5. Equilibre atividade mental extenuante com trabalho ou exercícios físicos. 6. Vivencie o fato de estar vivo, uma presença no aqui e agora. 7. Demonstre integridade pessoal. Aguardamos você em nosso próximo encontro. Vida Plena, aqui na Superdifusora, feita para você.